O resumo de livro do Triple A de hoje é um pouco diferente, porque é uma mistura de resumo de livro com aquele papo com o autor, como nós tivemos com o Pedro Vartenge. Eu e o Alan lançamos recentemente esse livro aqui chamado Rock and Hill, a arte de sonhar e fazer acontecer. Você já encontra nas principais livrarias do Brasil. O lançamento aconteceu num momento absolutamente único, que é o Rock and Hill Academy, uma iniciativa que nasceu justamente para contar a grandeza do Rock in Rio como negócio. Então nós estivemos lá no Palco Mundo, junto com o Roberto Medina, o grande idealizador do Rock in Rio, e nesse vídeo eu vou contar qual que é a lógica desse livro, qual que é o sonho por trás dele. Pois bem, o Rock in Rio como livro nasce no Rock in Rio do ano passado, que aconteceu lá em Lisboa. Nós fomos convidados justamente por causa do AAA para fazer algumas palestras lá em Portugal e aí nós participamos do Academy, né? Então todo esse momento em que os executivos do Rock in Rio contam é, como é feito o festival e as histórias são absolutamente indescritíveis. Dito isso, nós começamos a conectar duas coisas. A primeira delas... Tem muito livro falando sobre a Disney, como modelo de negócio, de encantamento, aquela história de criar experiências únicas. E aí fica a pergunta: por que, que não tinha um livro de negócios a respeito do Rock and Rio? Que simplesmente é o maior festival de música do mundo, uma marca brasileira reconhecida no mundo inteiro, festivais que já foram realizados em Madrid, Las Vegas, Lisboa, enfim, um festival que agora está indo para a Alemanha, tem planos de expandir para o mundo inteiro. E olha o tamanho do desafio de organizar isso. E tudo isso nasce no Brasil de 85, é, no meio de um momento é, instável, né? O Brasil renascendo, tendo abertura política, mas ao mesmo tempo vivendo as dificuldades dos anos 80. E aí nos debruçamos sobre tudo isso para contar sobre como o Rock in Rio é feito e como é que esse negócio prospera tanto. Então eu vou dar alguns highlights uh, para que você conheça qual que é o propósito do livro. Bom, a primeira coisa... É falar sobre isso, o ineditismo do Rock in né? Rio. Os festivais sempre foram moldados para vender ticket, para vender ingresso. E aqui no Brasil a conta não fechava, em virtude do poder aquisitivo da população, que era muito baixo. Alberto Medina é um cara que veio da comunicação. É um cara que sempre esteve à frente da Artplan, né? uma das mais importantes agências de comunicação no Brasil. E ele, na Arteplan, recebe o seguinte desafio lá nos anos 80. A cervejaria Brahma queria lançar então essa cerveja Malte 90 justamente para atingir um público mais jovem. A marca entendia que é, o seu público consumidor estava envelhecendo, assim como os seus produtos, e ela precisava dar uma oxigenada no portfólio. E aí o desafio era como fazer um milhão de jovens provar uma cerveja nova. E aí o Roberto Medina tinha dois ingredientes é, muito importantes. Primeiro. Ah, o pai dele já era um cara que organizava shows, né? tinha trazido para o Brasil é, alguns dos principais artistas ah, da sua era O Roberto já tinha essa experiência de trazer o Frank Sinatra para o Brasil Então até hoje é o maior público de artista solo no mundo Ele colocou uma vastidão de pessoas dentro do Maracanã Frank Sinatra se emocionou profundamente E aí o Roberto conecta esse know-how de organizar eventos fazer ativação de marca e ele diz que ele acorda com o Rock in Rio, com um milhão de pessoas no Rio de Janeiro, justamente numa iniciativa de celebrar o Rio de Janeiro, trazer um orgulho, é, colocar os artistas brasileiros em grandes palcos e com isso trazer também grandes artistas para o Brasil. Não havia um torneio no Brasil nessa época, o mercado brasileiro era visto como um mercado que não pagava, que tinha muito problema burocrático, que não tinha infraestrutura alguma. E o Roberto acorda com esse sonho maluco de colocar um milhão de pessoas para escutar música, ver os seus artistas e para provar a Malte 90. Então perceba que a primeira grande inovação foi criar esse modelo misto, em que 50% da conta era paga por patrocínio, por ativação de marca e os outros 50% é, com tickets. A dificuldade adicional que ele teve foi de contratar os artistas, então ele faz uma ponte justamente com o Frank Sinatra para poder fazer uma coletiva de imprensa lá em Los Angeles contando, falando como é que esse projeto ia acontecer. Em menos de uma semana ele assina todos os contratos de patrocínio e dos artistas e começa essa ampla divulgação aqui no Brasil passa por uma série enorme de problemas burocráticos, de infraestrutura, com fornecedores, tanto que a lendária lama de 85 foi um problema de drenagem, né? Então criou toda essa experiência, essa mítica do festival de 85, que ganhou o mundo inteiro. E a partir daí, Rock in Rio se torna uma lenda, né? Principalmente é, com a participação do Queen, né? Cantando Love of My Life, se torna uma coisa absolutamente icônica. Festival Volta em 91, aí patrocinado pela Coca-Cola, provavelmente um dos maiores lineups da história, com Guns N' Roses, é, com Fate No More, com muitos artistas que estavam bombando nessa época. E a partir daí o Roberto se desanima. Primeiro, com a dificuldade de fazer tudo isso no Brasil e até pelos desafios pessoais que ele enfrenta. Festival Volta em 2001, realizado numa grandíssima edição, três minutos de silêncio, o envolvimento de todas as rádios e TVs do Brasil. Aí ele começa a ser realizado na Europa, nos Estados Unidos, volta o Brasil em 2011 e desde então é realizado a cada dois anos com uma infraestrutura que muito lembra a Disney, então um primor, tem histórias de é, comprometimento com a excelência na entrega que são absolutamente únicas, é muito disso que a gente compartilha aqui. Então o Roberto é um sonhador, só que a coisa que impressiona do lado de negócios é o quanto que ele é um realizador. Então o primeiro ponto é assim, como é que você une essa história do sonhar, mas também com o fazer acontecer? O Roberto, ele a possibilidade de poder estar com ele, com todos os executivos, nós entrevistamos dezenas de executivos do Rock in Rio, podemos conviver com eles, ver os bastidores. O que impressiona é isso, é o magnetismo da história de fazer coisas absolutamente grandiosas. E uma coisa que chama muita atenção é o seguinte, o núcleo duro do Rock in Rio é composto por 30 pessoas. Então imagine você que eles recebem 100 mil pessoas a cada noite, eles têm mais de 30 mil pessoas envolvidas na entrega. Então, quando nós somamos todas as pessoas que participam de segurança, operações, toda a parte logística, alimentos. Você imagina montar. Por que é chamada de Cidade do Rock? Porque é literalmente uma cidade temporária que é montada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Você tem prefeito nessa cidade. A infraestrutura tem mais de um andar abaixo da Cidade do Rock. Então, tudo isso começa a ser montado com muita antecedência. Toda essa equipe de executivos passa a morar na cidade do Rock nas semanas que antecedem o festival. Tem um controle de operações, um centro de controle que está virando case de Smart Cities. Então eles estão começando a, a licenciar esse software que é usado para gerenciar as operações do Rock in Rio para muitas cidades. Porque uma noite de Rock in Rio... Essa cidade do Rock ela fica maior do que 85% dos municípios brasileiros. Então é um desafio monumental fazer isso de forma temporária. E quando nós olhamos o lado do engajamento, imagina que as empresas têm dificuldade em engajar pessoas que estão lá full time, 8 horas por dia. Grande parte dessas pessoas, das 30 mil pessoas... Que participam na entrega direta do Rock in Rio estão lá por algumas horas, muitas vezes durante um dia só. Então como garantir que você vai ter uma entrega com padrão Disney, tentando superar a Disney com um engajamento que é tão efêmero, tão temporário? Tudo isso é feito com muita cultura. Então os executivos do Rock in Rio são essa, eles têm essa característica de um DNA sonhador, são sonhos grandiosos. O Roberto sempre fala, chute portas, dá para fazer sim. Se deu para fazer o maior festival do mundo num Brasil com tantas dificuldades, e nós estamos falando aqui de mais de 33 anos, ou seja, todos os ciclos econômicos, toda a dificuldade política, né? conseguiu a compreensão é, da cidade, do estado do Rio de Janeiro e ao mesmo tempo gerar um impacto que é maior do que 1.5 bilhões de reais a cada edição no Rio de Janeiro, tudo que movimenta a rede hoteleira, mídia transporte, então quer dizer, o Brasil para para acompanhar o Rock in Rio e tudo isso foi feito por brasileiros e agora replicam esse modelo mundo afora. Então o, o livro é sobre essa cultura, é sobre como essas histórias, como esse storytelling fantástico se traduz em modelo de negócio, se traduz em sonhar junto com as pessoas, fazer o olho delas brilhar junto. Por exemplo, antes do Rock in Rio abrir para o público, Todo mundo que vai trabalhar, todo mundo que ajudou a construir esse sonho, conhece a cidade antes. Então, eles estão lá para celebrar. Como é que são as celebrações? Como é que é a comunicação desse time? Como é que é o planejamento? Como é que é entregar a pulseirinha para cada pessoa que está sonhando por meses em ver a abertura dos portões e ir correndo? Não só para encontrar o seu artista, mas para encontrar... Todas essas ativações de marca, essas experiências únicas que ela vai encontrar dentro do festival. Então é um livro que traz ao final de cada capítulo também, bullets, coisas. Nós tivemos o cuidado de olhar o empreendedor brasileiro. Então esse livro não é só para organizadores de evento. muito pelo contrário. É para a pessoa que quer gerar encantamento, cultura e propósito em qualquer tamanho de negócio. Qualquer tamanho de negócio, de qualquer porte. Então nós tivemos o cuidado de traduzir o que nós chamamos de lições do rock, né? Usar o rock em Rio como grande case, mas como é que você pode usar isso na sua vida e na sua carreira? E só para fechar, para dar o tamanho é, do quanto que o Roberto é uma pessoa preocupada com a, com a excelência, uma das histórias que nós contamos aqui é a história das flores, né? Então poucos dias antes da realização é, do festival em Portugal, numa das edições, o Roberto faz o seu tradicional tour pelo festival e descobre que as flores que estão sendo usadas na ornamentação... Então quem vai ver um festival jamais pensaria em flores. Mas eles sabem que tudo que está lá está gerando uma experiência. Né? Eles encaram o Rock in Rio como uma plataforma de conteúdos que interagem com o público. E um dos conteúdos são as flores. E aí ele nota que as flores não têm a cor adequada. Uma correria danada, todo mundo achando que o Roberto é um maluco é, Poucos dias antes, para conseguir o tom exato que ele tinha pedido Eles tiveram que comprar essas flores na Alemanha Levar de avião para Portugal, uma correria danada para trocar todo Todo mundo achando que é uma daquelas, uh, daquelas atitudes excêntricas né? Aquilo como a gente escuta do Steve Jobs Só que aí, pouco antes da abertura do festival Roberto recebe o principal patrocinador, que é um banco português que tinha feito uma troca de marca e essa nova marca tinha exatamente o tom das flores. Sem falar absolutamente nada, ele faz o tour por todas as instalações e o presidente do Banco Português volta para a área VIP do Rock in Rio e junto com o Roberto, está lá com toda a equipe, ele fala estou muito impressionado com a estrutura e o tipo de parceiro que tem o cuidado de colocar flores com o exato tom do meu novo logo, é o tipo de parceiro que eu quero ter para o resto da minha vida. Então é por isso que o Rock in Rio consegue estabelecer pontes é, que são tão duradouras, vínculos que são tão profundos. Porque assim como ele fez isso com o patrocinador, é o que ele faz com cada pessoa que pisa lá. É impossível pisar no Rock in Rio e não se emocionar, não ficar tocado pela grandeza, pela grandiosidade e pelos pequenos detalhes. É isso que nós contamos, é, é esse DNA, esse segredo da cultura Rock in Rio em sonhar coisas que parecem impossíveis para muita gente, mas como fazer isso na prática? Então, esse aqui é o Rock and Rio, a Arte de Sonhar e Fazer Acontecer, publicado pela editora Gente, disponível desde outubro nas principais livrarias do Brasil.